Boa noite igreja que a graça e a paz esteja e permaneça em cada coração amém é com muita alegria e também muita responsabilidade que hoje me coloco na presença do Senhor a fim de poder edificar também no corpo de Cristo através do estudo da palavra contudo Vamos orar primeiro Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial Chegamos diante de Ti por fé e oração Através do nome e do sangue de Cristo Jesus Com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai Agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça Por Tua imensa e infinita misericórdia, Senhor Muito obrigado, Pai Senhor, nos colocamos diante da tua palavra pedindo que o Senhor fale conosco abre o nosso entendimento revela-nos a tua vontade, Senhor Deus para que possamos, Pai estar inteirados, ó Senhor Deus acerca do propósito, do desígnio que o Senhor tem para com as nossas vidas para com a tua igreja, Senhor abençoa cada vida, Pai que vai estar, Senhor Deus, se alimentando Desse expediente, meu Pai, e que o Senhor Deus possa, Pai, se fazer conhecido a cada um desses irmãos, Pai, e dessas irmãs, ó Senhor Deus, que dispuseram tempo diante de ti para aprender de ti, Senhor, em nome de Jesus. E eu me coloco em tuas mãos, ó Pai, para ser um instrumento teu, ó Senhor, um mensageiro da tua palavra, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Porque eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor Deus, mas em obediência ao chamado, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, com muita alegria no coração é que nós é, cumprimos essa missão, esse desígnio que o Senhor nos dá, quando nos chama para estar trazendo o estudo da Palavra. Né? Que estudo, o ato de estudar né? É buscar conhecimento Estudar é, o, é adquirir o conhecimento né? Fazer o possível, olha que interessante O ato de estudar é fazer o possível Para aprender, conhecer ou compreender Em se si, tratando da palavra de Deus Nós temos da parte dele o auxílio, a ajuda, a Bíblia é o único livro onde o autor está sempre presente, quando a gente lê, quando nós a lemos com um coração ensinável, um coração humilde, amém? E em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16, versículo 17, diz o seguinte... A palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um banquete espiritual. E quando nós somos designados para esta tarefa, para esta missão. A primeira coisa que nós fazemos é buscar do Senhor, no Senhor, qual é a porção que Ele quer trazer para a sua igreja, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, Jesus fala sobre o Espírito Santo, como o Espírito da verdade, e como definir, como decidir, qual é a porção, é aí que entra o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus Cristo, para nos auxiliar, nos fazer lembrar, nos dirigir acerca da sua palavra E isto é maravilhoso Porque quando nos apresentamos diante de Deus né, Expomos a Ele A tarefa, o compromisso, o chamado De pronto o Espírito Santo Coloca no nosso coração A porção da palavra e hoje, irmãos, vamos para o Evangelho de João, o capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 10 ao versículo 14. Evangelho de João, você que está acompanhando, que está anotando, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora o versículo 10 ao versículo 14. O verbo Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o estudo hoje, irmãos, tem por título o que nos identifica com Cristo Jesus. Quando recebi esse comissionamento, de pronto, já comecei a buscar do Senhor. E lendo a palavra, me surgiu essa pergunta: o que nos identifica com Cristo Jesus? Jesus veio ao mundo a fim de cumprir com a missão da salvação do homem, da salvação da humanidade.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 Daí nasceu, surgiu a igreja, que somos nós hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Uma revelação poderosa que Pedro recebe naquele momento, naquele dia, que os discípulos estão reunidos com Cristo, e Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Ah, Elias, João Batista, enfim, aí Pedro recebe a revelação do alto, e Jesus diz o seguinte, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também, na carta aos Efésios, capítulo 1, carta aos Efésios, logo após Gálatas, no capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor, estamos so falando sobre o que nos identifica com Cristo Jesus, Jesus veio ao mundo a fim de cumprir a sua missão, e escolheu e chamou homens e os discipulou, né? e aí estabeleceu, instituiu a sua igreja, Efésios capítulo, porque a igreja é de Jesus irmãos, Ele é o cabeça, Ele é o dono, do corpo, Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas... Desde então já se passaram mais de dois mil anos. Desde o início do seu ministério até a sua crucificação, Jesus ensinou pelo exemplo e chamou a atenção sobre um atributo seu que nós devemos observar e desenvolver. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos sobre um atributo seu que nós devemos observar e desenvolver. Vamos para a carta aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Aqui está Filipenses capítulo 2, do versículo 5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 Nós percorremos muito, muitos versículos da palavra de Deus para fundamentar a verdade em nossos corações. Mateus capítulo 12, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor a nós. Deus falando de Jesus. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Servo, predicado, dado por Deus a Jesus. E Mateus capítulo 20 do versículo 20 ao versículo 28, Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28, desde o início do seu ministério, até a sua crucificação, Jesus ensinou pelo exemplo, e chamou a nossa atenção, sobre o atributo que nós devemos, atributo dele, seu, nosso também, obviamente, que nós devemos observar, e não apenas observar, mas de igual modo desenvolver nas nossas vidas, que é servir. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28, assim diz a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? ela respondeu manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à direita e o outro à tua esquerda mas Jesus respondeu não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu estou para beber responderam-lhe podemos então lhes disse bebereis o meu cálice mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai, e no versículo 24, ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, olha o que Jesus fala no versículo 28, reiterando, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, é aqui irmãos, que nós nos deparamos com esse atributo, o servir, servir, é, significa também, ser útil, ser prestável, aviar, fornecer, ministrar, e o fato é irmãos, que Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos resgatou do império das trevas, e nos tra transportou para o reino do filho do seu amor, o fato é que existe o reino de Deus e o império das trevas, ou a pessoa está, no reino de Deus, através de Jesus Cristo, nós lemos na palavra, a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí essa pessoa é resgatada do império das trevas e é transportada para o reino do filho do seu amor, espiritualmente falando. Logo, existe o reino de Deus e o império das trevas. Ou a pessoa serve no reino de Deus ou serve no império das trevas o servir está implícito em nossa vida consciente ou inconscientemente e eu quero aqui especificar o servir no âmbito da casa do pai, no âmbito da igreja 1 Coríntios no capítulo 12 Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E o fato é que o servir na igreja é muito interessante. Sabe, irmãos, às vezes nós encontramos algumas pessoas e nos indagam, olha, o que será que eu posso fazer na igreja? Como é que eu descubro o meu dom, o talento, a vocação, ou qual o ministério que Deus tem para mim? E muitos têm aquela ideia de que Deus precisa enviar um anjo, né, ou uma revelação, ou enfim, uma, algo sobrenatural, não é por aí, sabe como muitas vezes a gente descobre, o chamado da gente no corpo de Cristo? Através das necessidades, as necessidades que se apresentam, são oportunidades disfarçadas, as necessidades, são oportunidades disfarçadas, por quê? Porque quando nos dispomos a atender uma necessidade, podemos descobrir dons, talentos, vocações e até mesmo ministério de Deus para com a nossa vida no corpo de Cristo, as oportunidades vêm disfarçadas de necessidade, olha que coisa interessante, se nós formos ver a vida, é, de alguns personagens da palavra de Deus, José por exemplo, José na prisão, ele foi atendendo a necessidade de cuidar dos presos, de administrar ali aquele lugar, que ele teve a oportunidade de conhecer Faraó, se José não estivesse ali, claro que Deus tem os seus planos, e Deus, como o sábio Jó disse, bem, no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e José estava... No lugar onde Deus queria que ele estivesse. Você compreende isso, meu irmão? José estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E no lugar aonde Deus quer que a gente esteja, ali há provisão, ali há resposta, ali há revelação, ali há proteção. De Deus, lembra quando Deus tirou o povo de Israel, do Egito, cruzou o deserto, se deparou com o mar vermelho e, os, e faró com todos os seus exércitos atrás? O que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho, o povo estava onde Deus queria que ele estivesse. Muitas vezes, aos nossos olhos, parece que a circunstância humanamente não tem saída, mas Deus é o Deus do impossível e José estava onde Deus queria que ele estivesse, o que dizer de Moisés? Moisés enquanto pastoreava as ovelhas, atendendo uma necessidade, ele se deparou com o que? Com a sarça ardente, e foi a partir dali, que Moisés tem um encontro com Deus, pessoal, que transformou a vida dele, que tocou a vida dele, e levou ele para uma missão, qual era? Qual era o propósito de Moisés? Tirar o povo de Israel do Egito. O que, dizer, o que dizer de Davi? Davi enfrentando Golias. Davi ficou incomodado com a afronta daquele filisteu contra o exército do Deus vivo. Sabe, irmãos, e aqui a gente vê algo interessante. Muitas vezes... Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos chama a atenção, é porque nós somos chamados para ajudar a resolver. No corpo de Cristo, se algo te chama a atenção, se algo te incomoda, no bom sentido, será que você não está sendo despertado para ajudar a resolver, ou seja, fazer parte da solução? Davi sentiu-se incomodado. E diante daquele imenso desafio, ele não temeu. Ele foi, ele foi pela fé e venceu Golias. E Davi estava onde Deus queria que ele estava. Olha que coisa interessante, que revelação para as nossas vidas. Você está onde Deus quer que você está, onde Deus quer que você esteja, fique em paz. Pois bem, e o que dizer irmãos de Jesus vamos lá para Filipenses capítulo 2 versículo 9 texto que nós lemos anteriormente Filipenses capítulo 2 versículo 9 esse texto diz que Jesus Filipenses capítulo 2 versículo 9 aqui está pelo que também, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Qual foi a missão de Jesus? Pagar o preço do pecado. Resgatar as nossas vidas. Jesus se fez... Maldição em nosso lugar No livro do profeta Isaías No capítulo 53 Diz que o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Amados No livro de Efésios Capítulo 4 Efésios capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 6, estamos falando sobre, estamos estudando acerca do que nos identifica com Cristo, Cristo veio, Jesus veio como servo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele nos orienta, nos manda observar, e desenvolver esse atributo, nas nossas vidas também, estamos vendo como desenvolver esse atributo, no corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, sendo suporte, sendo suporte, uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do, no, do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo e um Espírito como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, agora o versículo 7 diz, e a graça foi concedida a cada um, a cada um de quem? A cada um de nós que somos, o corpo de Cristo segundo a proporção do dom de Cristo versículo 11 irmãos e ele mesmo Deus concedeu, concedeu uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres versículo 15 vamos ler o versículo 12, para a gente ter um entendimento mais amplo, Por que, que Deus concedeu, chamou essas pessoas também, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o desempenho do seu servir, para quê? para que esse serviço? para que esse servir? para a edificação, do corpo de Cristo versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo versículo 15 como é que se dá isso? como nós devemos fazer isso? seguindo a verdade em amor, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, o que esse texto está dizendo aqui irmãos? Quando eu coopero, quando eu opero junto com o Espírito de Deus, no corpo de Cristo, sendo o instrumento dele, sabe o que está acontecendo irmãos? Eu mesmo estou efetuando o meu próprio, meu próprio aumento, ou seja, estou promovendo o meu crescimento, a edificação de si mesmo, quando você serve no corpo, você está servindo o corpo, mas você está crescendo também, você está se edificando, a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado, melhor é dar do que receber, é por isso que as oportunidades no corpo, elas vêm disfarçadas de necessidade, Todo membro do corpo tem uma função no corpo. Assim como o nosso corpo físico. Você que é membro no corpo, eu me atrevo a perguntar, meu amado irmão e minha amada irmã, qual é a sua função no corpo? Aquilo que vier à mão para fazer, faça com excelência. Servir. É nobre Servir no corpo de Cristo Nos identifica Com o próprio Senhor Jesus E servir Nos leva ao crescimento No crescimento Primeira Pedro Primeira carta de Pedro No capítulo 1 Do versículo 13 ao versículo 21 <risos> vamos lá por isso, cingindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, aqui tem um detalhe irmãos, interessante, não é pelo fato, de eu ter que ser Atuante, um membro ativo no corpo de Cristo Que eu devo fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer forma Absolutamente Por quê? Porque Deus julga segundo as nossas obras Então, essa obra que eu faço Esse servir que eu presto Ele é com excelência Ele é com dedicação Pois é a dedicação que nos distingue. Dedicação é o desprendimento de si próprio em favor de outrem porque Deus julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor, reverência, respeito durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram mas... Pelo precioso sangue Como de cordeiro Sem defeito e sem mácula O sangue do servo Jesus Cristo Conhecido com efeito Antes da fundação do mundo Porém manifestado No fim dos tempos Por amor de vós Que por meio dele Por meio de Cristo Jesus Tendes fé em Deus O qual o ressuscitou Dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, a nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus. Pois bem, irmãos, com um olhar mais específico sobre a igreja, nós entendemos que é responsabilidade nossa e um privilégio também ser um membro ativo no corpo de Cristo para promover o crescimento do corpo e a nossa para promover a edificação do corpo e o nosso próprio crescimento em amor. É difícil. A gente estar no corpo de Cristo e não fazer nada, sabendo que aquilo que eu faço estou fazendo para mim mesmo, edificando a minha vida. Edificando a minha vida, a gente vai cada um edificando a sua vida vai edificando o corpo de Cristo e Deus promove esse crescimento de cada um dos membros em favor do corpo não em favor do membro individualmente mas em favor da unidade do corpo de Cristo porque a glória a glória é de Deus pois bem e com respeito ao mundo, como devemos servir? Como deve ser o nosso servir? Ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 17. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências,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 mas eu acredito, eu creio que essa palavra foi para alguém, não foi em vão, porque a palavra do Senhor não volta vazia, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, olha que coisa interessante irmãos, o Espírito Santo me lembrou, me chamou a atenção, me, me, me fez observar de que o texto era a partir do versículo 11, mas com certeza essa palavra teve endereço, certo, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A presença de Deus, que o Espírito da verdade, que conduz todas as coisas, que é o autor da palavra, Ele está presente conosco. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo, exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam mal contra vós, como malfeitores observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a quem? A Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim olha muitas vezes a pessoa ora, a gente ora, Senhor qual é a sua vontade, Senhor me mostra a sua vontade, está aqui a vontade dele, na sua palavra, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos, vivendo como servos do Senhor. Nós precisamos ter um entendimento de que nós não somos servos do Senhor apenas ou somente na igreja, mas quando estamos lá fora também, principalmente, né? tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, o rei, desculpe, honrai o rei. O rei servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Parece loucura, né irmãos? Mas é a palavra do Senhor. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Efésios capítulo 6, vamos para Efésios capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Como deve ser o nosso proceder? Como devemos ser servos? Como deve ser o nosso servir no mundo, na nossa vida secular? Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Quanto a vós outros servos... Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, respeito, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Olha o nível do, do nosso procedimento. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, ou seja, colocando o coração naquilo que somos chamados para fazer lá fora também. Fazendo de coração a vontade de Deus Servindo de boa vontade Como ao Senhor e não como a homens Certos de que cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez, sabe de quem? Do Senhor Quando nós nos portamos Nivelados, baseados Na palavra de Deus Deus tem um compromisso conosco E é dele que nós recebemos Receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, também Tito, Tito, capítulo... 1, versículo 16, Tito, Capítulo 1, versículo 16. Uhum. Deixe-me achar aqui. Aqui está. Olha o que diz a palavra do Senhor, Epístola de Paulo a Tito. Diz assim: No tocante a Deus professam conhecê-lo aqui vem uma coisa séria no tocante a Deus professam conhecê-lo entretanto o negam sabe como? por suas obras e por isso é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda a boa obra essas pessoas aqui professavam conhecer a Deus mas aquilo que eles faziam negavam isso, ou seja, aquilo que a pessoa faz, fala mais alto do que aquilo que ela fala, do que ela diz, o ensinamento para nós, olha aí, e para nós caminharmos para o fim desse estudo, estamos falando sobre o que nos identifica com Cristo, Cristo era um servo, não veio para ser servido, veio para servir, e nós de igual modo devemos observar e desenvolver, esse atributo de servo, servindo, servindo no corpo de Cristo. Né? E também com essa postura, com esse entendimento lá fora, no mundo, sendo conhecidos como servos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, um texto conhecidíssimo. Mateus, capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 16, para você que está anotando. Vós sois o sal da terra. É por isso que o local onde nós devemos salgar é lá fora. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal, se o sal vier a ser insípido... Como lhe restaurar o sabor? Para nada, nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Por que que Deus quer colocar os seus filhos? Em posição de destaque, de autoridade não para terem status mas para servirem ainda mais de testemunho ao Senhor para serem ainda mais servos do Senhor para iluminar para iluminar cada vez mais longe quanto maior a tua influência maior mais você pode iluminar mais pessoas você pode alcançar versículo 16 Deus fala para nós sermos brilhantes assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus irmãos servir como Cristo serviu servir como Cristo Jesus serviu nos identifica como cristãos autênticos o hábito de servir é imprescindível para o nosso crescimento ter o um entendimento nos servir no corpo de Cristo promovendo o crescimento, a edificação do corpo de Cristo e ter o um entendimento de lá fora viver, proceder nunca esquecendo que somos servos do Senhor e para concluir Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26 Jesus nos fala algo muito interessante Muito especial Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26 Se alguém me serve Siga-me E onde eu estou Ali estará também o meu servo E se alguém me servir o Pai o honrará. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E eu oro, meu amado irmão e minha irmã, igreja, que essa palavra possa encontrar uma terra fértil, o seu coração, e essa semente possa germinar, crescer e dar muitos frutos, Frutos para alcançar outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente, a ti, a tua casa, a tua família e tudo o que tiver a mão para fazer, faça com excelência. Em nome de Jesus. Amém.